Se você não souber dessas informações que eu vou te passar, você vai jogar o seu dinheiro no lixo com a compra do Hidraliso. Bom, desculpa né, eu começar esse vídeo já assim, só que eu resolvi é, vir gravar esse vídeo aqui pra você, como cliente, contar a minha experiência, tá? De falar a verdade, porque eu vi muitas pessoas divulgando a respeito do Hidraliso, até mesmo muitas blogueiras... Só que existe também um lado negativo, né, e muitas pessoas não falam, então por esse motivo, né, se você não quer se arrepender, não quer jogar o seu dinheiro no lixo e muito menos prejudicar o seu cabelo, fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou te contar aqui, ninguém vai te revelar, tá bom? Então preste muita atenção, não pule esse vídeo, muito menos saia desse vídeo, tá? Porque talvez esse vai ser um dos únicos vídeos que você vai ver a sinceridade, tá bom? É, bom, gente, primeiramente, né, desculpa se eu falar alguma coisa errada, tá, não sou nenhuma especialista experiente em gravar vídeos, mas eu resolvi estar gravando mesmo para contar a minha experiência, né, relatar para vocês como cliente, né, consumidor aí que adquiriu o hidraliso... Porque eu vi muitas blogueiras falando a respeito, só que antes de eu adquirir eu ficava ainda com muito receio, né? Porque a gente sabe que essas blogueirinhas elas são pagas, então fica difícil da gente acreditar nelas, entendeu? Então por isso que eu resolvi de falar a verdade pra vocês a respeito do hidraliso. Bom, antes de eu adquirir o hidraliso, vou até contar um, brevemente pra vocês... Por é que eu passei a adquirir, né? O meu cabelo, gente, ele se encontrava numa situação muito precária. Como eu fiquei em casa, então eu dei uma relaxada, né? E o meu cabelo tava bem desidratado, tava cheio de frizz. E eu sofri bastante com essas frizz. Tentei fazer aí em casa vários tratamentos, receita caseira que eu vi aqui no YouTube, mas nada adiantava, gente. E outra coisa, meu cabelo tava muito armado. Aí toda vez que eu precisava sair, às vezes pra algum lugar, eu tinha que me matar de passar prancha e não ficava tão bom quanto eu esperava. Então, por conta disso também, muitos salões fechados, eu também sou uma pessoa de risco, nem podia ficar saindo aí pra poder ficar, sabe, é, embelezando o cabelo. Ou pesquisei na internet, né, alguma coisa, sabe, que facilitasse esse processo aí pra deixar o cabelo mais liso. Porque tem hora que cansa, sabe gente, ficar passando é, o secador, passando a prancha, eu queria algo mais prático, sabe, se acordar, já tá com o seu cabelo liso, ou você lavar e depois não se preocupar, então eu queria algo bem prático, né, pra me facilitar. Só que tem um porém, né, eu particularmente não dou certo com progressiva, uma vez eu fiz progressiva, mas na verdade a minha prima que aplicou, eu nem sabia que ela tava aplicando no meu cabelo, e eu tenho rinite, eu não aguento o cheiro daquela progressiva que é muito forte... E outra coisa, né, desmascou muito meu cabelo aqui, ficou cheio de casco e não deu certo. Então, eu, particularmente, eu não gosto de aplicar química no meu cabelo, né, nunca pintei o cabelo, inclusive. Então, por conta disso, eu pesquisei, né, algo que não fosse progressivo em si, né, pra não danificar tanto a minha saúde quanto o meu cabelo. Eu encontrei aqui na internet a respeito, falando do hidraliso, né, no anúncio. Né? Eu vi lá no site, inclusive, que ele atendia todos os benefícios que eu tava buscando. Que era hidratar o cabelo, né? Tirar frizz, alisar de uma maneira muito mais prática. Porque, gente, eu não sou cabeleleira, então eu nem, nem manjo nessas coisas aí de cabelo. No próprio site eles já falam como é simples o uso do hidraliso. Então, deu um voto de confiança. Inclusive, eu adquiri já os três kits lá no site, pessoal. Vou deixar na descrição aqui pra vocês o site que eu adquiri e o kit que eu comprei, tá? Lá no site tem um kit que você pega três ele sai muito mais em conta. Então eu já peguei essa promoção, porque se você comprar só um, você vai pagar bem mais caro, né? Às vezes, se o seu cabelo for grande, uma aplicação já vai o um produto, né? Então por isso que eu já peguei logo três pra pagar bem mais barato, porque eu sou a louca das promoções. E assim, qual foi a minha experiência? Eu gostei muito do hidraliso, porque foi algo que até me surpreendeu, gente. Surpreendeu porque eu não boto muita fé nessas coisas aí que da internet, porque meu cabelo ele é um cabelo armado, então ele é difícil mesmo de alisar, só que eu segui as recomendações aqui do uso, né, e o uso dele é muito simples, inclusive, você vai lavar o seu cabelo aí com shampoo, você lava bem, duas vezes com shampoo só, e tira o shampoo, né, com a água, Aí, fazendo isso com o seu cabelo já úmido, né, assim que você sair do banho, você vai lá e aplica o hidraliso, tá, pessoal? E você vai aplicar em todo o seu cabelo, você só tem que respeitar um centímetro da sua raiz, tá bom? Pra não danificar o couro cabeludo, né, apesar dele ser um produto aí, na sua fórmula, tão fórmulas naturais, tá? Mas é bom respeitar esse limite. Aí você, depois disso, você vai aplicar em todo o seu cabelo, tá? O hidraliso, como se fosse uma hidratação. Sabe hidratação caseira que a gente faz em casa? É bem simples, você vai aplicar e você vai deixar agindo aí de 30 a 40 minutos. Uma dica pra você, se você tem o um cabelo crespo mesmo, aquele cabelo assim, que é difícil de alisar, deixa agir 50 minutos, tá? E depois desse tempo, você vai retirar o produto, né? Vai retirar o excesso só com a água e depois vai passar o secador e passar a prancha, né, bastante pra tá finalizando e deixar o cabelo liso, tá? Gente, diferente da progressiva que eu fiz uma vez, o hidraliso, ele deixou o cabelo bem leve, tá? Porque a mesma vez eu fiz a progressiva, ficou muito ceboso e ficou aquele cabelo fedendo, né, fedendo aquela química lá, ainda pesado. Já com hidraliso, meu, é impressionante, fica o cabelo bem liso e fica muito macio quando você faz, no primeiro dia você vai ver isso. E deixa o cabelo com muito brilho, eu particularmente, ó, apliquei ontem o hidraliso, porque eu tô no meu segundo pote, tô no meu segundo frasco aqui, ó, durou muito, tá, inclusive ele dura bastante, então por isso que eu gostei, é um ponto positivo. E ele deixa o cabelo bem brilhoso, ó, e aquelas frizz que eu tinha, se eu lembrar, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Olha só agora, não tem nenhuma frizz e eu não passei olhinho porque eu não gosto, tá? Porque o olhinho, ele deixa o cabelo mais oleoso, então você tem que lavar mais vezes, né, durante aí um mês. Então eu não passo óleo, ele já praticamente não tem frizz. E outra coisa, né, eu não tive nenhum problema aí com relação à desmascação, aquele cheiro de progressiva. Gente, ele é muito bom porque ele é bem leve, tá? Ele não possui formol na sua fórmula, então gostei muito do produto, né? Então, vale a pena, se você quer deixar o seu cabelo aí mais liso, com mais facilidade, não quer ficar se matando, né, de ficar passando prancha, de ficar passando secador, você vai usar o hidraliz, você vai deixar, o seu cabelo já vai ficar praticamente liso. Se você fazer aí, é, aplicando ele, você vai ver. É batata, tá, pessoal? E aí, eu passo uma prancha só pra deixar as pontas, né, mais bonitinhas, ó. Mas na raiz, ele já deixa bem liso, gente. Então, eu só passo nas pontas, sabe aquela prancha bem rápida, né? Porque o meu cabelo, ele é assim, ele é meio ondulado, entendeu? Só lembrar, eu deixo uma foto pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Do meu cabelo aí, sem química nenhuma, sem nada de hidraliso, entendeu? Bom, pessoal, como você acabou de ver... Né? Ele realmente faz muita diferença, tá? Muita e facilita a nossa vida. E agora eu vou falar pra vocês o que eu te disse no início desse vídeo, né? Que é algo muito importante, muito sério, tá, pessoal? Existe sim um ponto negativo referente ao hidraliso, que é o seguinte, tá? O hidraliso, ele tá fazendo muita fama. Muitas blogueiras estão divulgando ele e acontece, né, de várias empresas está vendendo hidraliso falsificado, tá? Inclusive, pessoal, eu tinha indicado para minha prima o hidraliso e ela até adquiriu, né? Só que já aconteceu. Ela teve um problema que uma reação alérgica, né, no cabelo dela. Ela falou que deu uma coceira e não pegou tão bem, né, quanto o meu tinha pegado. Né? É lógico que varia de cabelo, só que assim, para ela, pessoal, ela mais teve problemas do que, né, resolveu, entendeu? E só depois que ela veio me falar, que eu perguntei pra ela, né, nossa, mas onde você tinha adquirido? Será que foi o mesmo site, a mesma loja? E aí ela falou que adquiriu no Mercado Livre, né, então toma cuidado, gente. As empresas aí que estão vendendo esses produtos no Mercado Livre, né, no sites aí do Google tem um monte vendendo, né, no grupo do Facebook, se você olhar lá dentro do site, ele já fala né, que a venda não é comercializada em nenhum outro lugar, não possui revendedores, tá? Então, somente pelo site do fabricante você pode adquirir o hidraliso original, é esse roxinho, tá, pessoal? Vou deixar aqui pra vocês, para facilitar que vocês não caírem nesse golpe, né, como minha prima caiu, tá bom? Daí, inclusive, eu passei um hidraliso meu aqui para ela, Daí ela usou, alisou ainda mais do que o meu cabelo, tá? Então pra você ver, né? Às vezes você adquire um produto aí mais barato, né? No mercado livre, né? Só que é um produto falso, que vai te causar até problemas aí de saúde. Então toma cuidado, tá gente? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga também deixar o seu cabelo liso, bonito, né? e Brilhoso, hidratado também, tá bom? Então deixa o seu feedback aqui nos comentários que conta muito, beleza? Então fico nessa e até o um próximo vídeo.